Olá, amados seres de luz, eu sou a Marcia Uni. Eu estou muito, muito feliz. Hoje, dia 8 de novembro de 2022, o canal Ascensão com Leveza e Alegria está completando três meses. Este canal surgiu de forma intuitiva. O meu mentor espiritual me intuiu a criar este canal para que eu pudesse compartilhar os vários conhecimentos que eu estava adquirindo para ajudar outras pessoas na caminhada do despertar da consciência para ascensão. São informações de vários trabalhadores da luz em terra e das estrelas que estão nos ajudando a fazer a nossa jornada com mais leveza e alegria, através de canalizações, lives meditações, sessões de cura, além de variados assuntos para ajudar a manter a nossa vibração elevada. Sou muito, muito grata a todos os seres das estrelas e a todos vocês que me acompanham neste despertar. Peço que me ajudem a fazer este canal crescer ainda mais levando estes conteúdos para mais e mais pessoas, compartilhando, curtindo, comentando e se inscrevendo. Te encontro diariamente às 7 horas da manhã com as meditações e às 19 horas com os vídeos de seres que estão atuando amorosamente. Namastê.